Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Faixa Verde, o canal que traz várias informações para você. Meu nome é Carlos Risato e você vai curtindo o nosso canal aí, se inscrevendo e deixando o seu joinha pra gente aí, certo? E Rage 2, ele correrá aí a 1080 a 60 FPS no Xbox One X. A Avalanche Studio e a ID Software estão juntas é, nessa empreitada aí, aguardando os jogos aí, fazendo os jogos mais aguardados aí de 2019 hoje o Rage 2. e segundo a empresa o Rage correrá aí na mesma proporção aí no mesmo gráfico no Xbox base no Xbox One S e no PS4 Slim sendo o PS4 Pro e o Xbox One X ele vai rodar ali em, em 60 FPS ou seja de forma mais rápida o jogo vai rodar nas plataformas Pro tá mas vai rodar apenas em 1080 60 FPS no é, Xbox One X, né? porque o poder do, do console é maior, então eles vão estar tá pretendendo fazer essa forma, por quê? Williams disse que o foco ali do jogo é em relação à qualidade do jogo, ou seja, eles estão focando em performance e não em gráfico Então a gente pretende aí ver, com certeza vai acabar vendo o 2 aí com um gráfico legal com certeza mais focado em mais na na forma com que é jogado na performance do jogo então a ideia é fazer com que os consoles tenham lá uma performance muito parecida entre eles seja o um console base ou seja o um console mais é, potente mas que tenha gráficos melhores aí nos consoles mais potentes seguindo a tendência então o Xbox One X vai ter lá uma, um gráfico melhor, até porque ele tem 6 Teraflops, é um aparelho mais potente. O PS4 Pro, ele vai ter uma, uma forma mais aproximada, como a gente já viu em alguns jogos, às vezes uh, uma graminha ali é melhor no Xbox One X, ali no PS4 ali... É um pouco mais borrado aquilo lá, mas seguindo aí uma qualidade muito boa nos dois consoles. Então a ideia é fazer com que tenha o melhor da, do gráfico, mas não rodará em 4K nenhum dos dois. Então ele vai rodar a 1080p, mas a 60fps. A ideia da empresa é fazer dessa forma, mesmo que os dois aparelhos consigam o PS4 fazer lá o. O 4K dinâmico e o 4K natural no Xbox One X, nenhum de, o Rage 2 não rodará em nenhum dessas plataformas em 4K. Um abraço galera, esse é o nosso canal Faixa Verde e tá aí na descrição a notícia. Até mais e compartilha aí com o resto da galera. Fui!